Vamos apresentar a vocês a primeira aula do autor Fernando Lima Monteiro na Amazon. Aqui você poderá ver o site da Amazon.com.br, onde tem os produtos da Amazon: livros, celulares, smartphone e outros produtos. Então é só escolher. Aqui são os livros do autor Fernando Lima Monteiro. Estão em destaque. Então, este é o site da Amazon que você poderá fazer suas compras no Brasil. Vamos ao segundo site. Que é a Amazon KDP. Aqui você é kdp.com.br Você poderá fazer os seus livros digitais, que é o e-book Kindle, o livro físico, que é o livro de capa comum na Amazon americana, por enquanto. Então, estes são os livros que eu já publiquei, da série Como Publicar Seu Livro na Amazon, onde você poderá escrever, entrar e ler livros digitais e físicos na Amazon. Aqui da série Quem Sou Eu, onde eu conto um caso, era uma vez, mini livro Quem Sou Eu, é, Quem Sou Eu aqui eu pergunto e a criança vai ter que saber quem sou eu, tem uma pista aqui que tem a letra I, a letra A, a letra C, uma série de nove livros, letra L, O, então a criança vai tentar descobrir quem sou eu através das perguntas que estão no livro. Então, estes são os livros do segundo site. Agora vamos ao terceiro. Aqui é a conta de associados da Amazon, onde você poderá divulgar os livros e outros produtos e ganhar uma comissão por cada pela indicação desses produtos, então você digita aqui, por exemplo, Fernando Guima Monteiro em I, e aparecerá. Os links aqui então se você quiser divulgar o link desse 1,99 você poderá fazê-lo com este link aqui selecionando e colocando no seu site ou então só texto em html e ligação em link abreviado, você copia e coloca no Facebook para divulgar o seu link, ou em outro local que você tenha divulgação. Então, aqui é o livro, só a capa, que está o link, você vem seleciona aqui e coloca no seu site ou blog para divulgar o livro, do autor Fernando de Monteiro, ou de qualquer autor ou qualquer produto. Você poderá ver no início e recomendar para o pessoal, smartphone. Smartphone, você digita e poderá escolher o smartphone, obter o link aqui e você ganhará uma percentagem em cima das vendas do smartphone, então simples e eficiente este método de associados da Amazon para produtos, então temos o quarto site que é vendas para milhões de clientes para empresas individuais e profissionais então são dois planos que existem onde você poderá fazer a sua inscrição caso você queira vender pela amazon então nesta primeira aula é como queremos demonstrar as funcionalidades da amazon no brasil que você poderá usufruir obrigado até a próxima e fique com deus